Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Feijo aqui na área. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. É, o convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site do da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição o link para você se cadastrar também e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Vou especificar para ela. Aí você vem aqui, o Invertio, seleciona a Cassino, clica no Jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui, vou da entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o Real. Vamos lá. tá vendo? Deu green. Já peguei meu green aqui. Agora eu clico em coletar para recuperar. E deu bom. Então é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, Tenham um gestão. Entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu. Bom, rapaziada. Vamos aqui para o vídeo aqui agora. É, a nossa entrada no Ambas marcam vai ser aqui no minuto 41, opa, aqui vai ser na Euro 41, pela minha análise aqui vai bater umas marcas, tá? Essa, é, essa análise é baseada em quatro tiros, então 41, 44, 47, 50. Você precisa de um site de análise para fazer, fazer isso aqui, né, para fazer esse estudo. Eu vou deixar aqui na descrição esse site aqui, que é o que eu uso. Eu vou para, vamos desde o começo aqui para vocês verem a carinha dele. Então, aqui é a cara dele, esse vai vir horários, multi-horários. Eu vou selecionar o modo compacto, que é para você, você, a gente conseguir ver as quatro ligas, beleza? O nosso resultado base vai ser um a um. Então, depois que a gente achar um a um, a gente vai fazer quatro tiros em cima, tá vendo? Ó, no minuto 41, 44, 47 e 50. Fechou? Eu dei uma análise aqui, nas últimas 12 horas, eu não, não, não sei precisar quantas entradas tem aqui. Mas eu só achei dois Reds e não são em sequência, né? Porque às vezes tem gente que gosta de fazer, fazer na sequência. Então, é, porra, bate muito. Tá batendo muito, ó. Vou pegar alguns exemplos aqui, ó. A green bateu o ambas. Aqui bateu ambas. Aqui bateu ambas. Aqui bateu na terceira. Aqui bateu na primeira. Enfim, ó. Aqui bateu um cinco mais. É, enfim, tem batido bastante, mas como qualquer estratégia, ela não é a prova de Red, de beleza? Bom, vamos lá para o jogo aqui agora. O nosso jogo é o 41, como eu falei. Então ainda faltam 4 minutos, eu vou pausar aqui. E a hora que o jogo for começar, eu volto para a gente assistir e ver na prática se está rolando ou não, fechou? Até daqui a pouquinho. 3 segundos aí para vocês e eu já volto. Bom, galera, faltam segundos aí para o jogo começar, então vamos assistir o jogo junto, ver se a gente pega o nosso green. Lembrando que esse padrão aqui, ele serve para qualquer site de análise, tá? Qualquer site de análise que você consiga selecionar do jeito que eu mostrei, ele serve, não precisa ser necessariamente esse que eu uso, mas pode ser esse que eu uso, que é mais fácil, é muito prático esse site e se eu não me engano é um dos, dos mais baratos aí do mercado ou mais barato. Fechou? Vamos assistir o jogo aqui. Finlândia e Suíça. Lembrando também, né? Não existe técnica à prova de red. Então, se eventualmente vier um red, faz parte da vida do apostador. Eu não vou pausar o vídeo. Não vou. É, não vou pausar o vídeo. Agora ele vai direto até esses próximos quatro jogos aí pra gente assistir e entender. Só como curiosidade, o jogo anterior bateu ambas. Foi um a um. França e Macedônia do Norte. É, esse jogo não tá muito pra gente, não, mas nunca se sabe, né? Vilã de Suíça. Ai. Ah. É, esse jogo vai ser 0 a 0, no máximo 1 a 0. Bom, falta 1 um minuto e meio. Vamos dar uma olhada aqui no site, quanto isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui bateu. Aqui 1, 2, 3, 4. Bateu na última. Aqui bateu. Vamos ver. Aqui bateu. Opa. Aqui bateu na segunda. Então, cara, é uma entrada que tem muito, muito valor, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, esse padrão também bate bastante um over 2.5, tá? Acho que dá para usar tanto para ambas como 2.5. Vamos acompanhar nossos jogos aqui pra gente ver. Então vamos lá. Falta, ah, eu acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp. Inclusive, eu tenho, eu não tô com ele aberto aqui, mas tem um grupo VIP de máximas que ele tá saindo R$35,00 por ano. R$35,00 por ano, tá? Eu vou deixar as informações dele aqui na descrição do vídeo. De repente, se, se interessar, você me chama aqui no WhatsApp, que o Romário acabou de me chamar aqui. E aí eu lembrei, não ia falar disso no vídeo, eu acabei lembrando aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, Beth, libera esse ambas aí para o vídeo não ficar tão longo. Beleza, começou o nosso jogo. Ou se é aí, França! Ô Beth, só porque a gente está gravando. Ajuda nós! Ajuda nós! Salva nós! Será que vai virar zero a zero? 0x0 zero zero. Uh, quanto é que foi o nosso último Foi 0x0 zero zero o último jogo também, né? Foi 0x0, zero zero, Francisco Fernandes 2 x É, esse também tá com uma carinha de 0x0 zero zero absurda. 2x0, zero o próximo é capaz de ela soltar tudo. Deixa eu responder o cara aqui enquanto isso. Responder o brother. Enquanto a gente acompanha os jogos. Cadê aqui a notificação? 1x0 pra França. Beleza, vamos para a nossa terceira entrada. Será que a gente vai tomar um head aqui no canal, velho, ao vivo? Aí é osso, hein? Aí é osso, hein, titia? Ah, beleza. Contra da Eslováquia, mano. Pô, a Inglaterra vai ajudar nós, né? A linha tá bem embaixo. Eu vou assistir esse jogo. Eu acho que vai bater... Acho... Com alguma certeza, né? Vai bater um over 2,5. Foi o que eu falei pra vocês. Bate bastante também, né? Over 2,5 e o ambas. Apesar da estratégia ser voltar para pra ambas... Eu acho que vai bater 1 over 25 também, nesse caso aqui. Vamos assistir esse jogo até, até o final. Uh! Será que a gente vai morrer no, no ambas? Vamos ver. O que eu estudei mais foi o ambas, né? O, o over 2,5. Acabei não vendo direitinho nessa função aqui. Mas bateu também, né? Um over 3,5, será? Não, o governo pegou. Bom, rapaziada, é isso, né? Deu para entender? A gente fez a entrada aqui. É... É isso, se inscreve aqui no canal, aquele abraço, valeu!